A corrida vai ser realizada no mês de maio, em comemoração ao Dia do Trabalho. A idealização do evento é da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. E essa divulgação, essa conscientização sobre o trabalho infantil é muito importante, e principalmente num evento esportivo é, deste tamanho, né, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª Região. Então para a gente é sempre muito, muito gratificante é, ver em publicidade a luta contra o trabalho infantil, principalmente em Mato Grosso. Para essa edição, o tema é Diga Não ao Trabalho Infantil. O foco é conscientizar as pessoas dos perigos que estão por trás da exploração de crianças e adolescentes. É a projeção que nós fazemos para a segunda corrida e com importância fundamental ligada à minha área, que é o trabalho infantil, e saber que o nosso corredor infantil de hoje, agora o dia no mês de maio, primeiro de maio, será o nosso gestor do amanhã. O lançamento contou com a participação de juízes que fazem parte da organização do evento e de parceiros como a Centro-América. Nós como veículo de comunicação, eu digo sempre que a gente tem a obrigação né, de comunicar, de dar visibilidade a bons projetos. E essa corrida, eu sempre digo que corrida é um esporte democrático né? e de inclusão social. E o mais importante dessa parceria, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, é a questão da bandeira que está se levantando, é, sobre é, tentar, pelo menos, erradicar o trabalho infantil, que a gente sabe que acontece no estado de Mato Grosso. Então, a TV Centro-América, o grupo, a rádio, está se colocando à disposição para a gente levar é, esta informação de conscientização, para que, de fato, além do evento, que é a corrida, as pessoas terem consciência de que o trabalho infantil não pode existir. Assim como na primeira edição que aconteceu em 2016, a corrida deste ano terá as provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada. Crianças de 2 a 12 anos de idade poderão participar da corrida Kids. Serão 1.500 vagas para adulto e 300 para participação infantil. Parte delas distribuída para estudantes da rede pública de ensino.